Se você pudesse resumir a Word View em poucas palavras, o que seria? Um universo à sua disposição na, na, na, na, na matéria de produção é, da, de toda a parte que eu posso dizer de fotografia, de filmagem, de cenários. É, atendimento, aliás, você falou uma palavra, né? Pera aí, volta. Meu nome é Valdir Evangelista de Souza, sou fotógrafo há mais de 11 anos, trabalho com produção de fotografia e vídeo. Meu trabalho hoje é a minha fonte de vida. Eu não vou dizer nem minha fonte de renda, porque isso já está agregado mas é minha fonte de vida porque eu amo o que eu faço nessa relação que começou como empresa cliente né e de repente tomou uma proporção assim, muito grande né e quando essa relação ela começou eu era aquela formiga que entrava aqui para comprar né e graças a Deus ao longo do tempo com todas as orientações que eu fui recebendo no caso aqui do, dos vendedores, né? eu fui montando aí o meu portfólio, fui aumentando a minha gama de equipamentos. Então, é, eu fui é, fazendo assim, um, um leque né, de, de equipamentos, né, conforme os meus trabalhos iam crescendo. Porque a viu ela sempre foi buscar novidades, ela não ficou parada no tempo vendendo só máquinas e outras coisas que eu poderia vender. Não, sempre buscou inovar. Então, isso foi que me impulsionou também a querer o melhor em termos de equipamentos. As dificuldades maiores, assim, no início, é você é, ter os seus clientes, né? Então, porque quando a gente começa, a gente começa pelado. Né? Então, assim, é, você precisa formar um portfólio. Então, para você formar esse portfólio, é, é necessário que você faça algumas parcerias e até mesmo trabalhos de graça. Né? Então, você fazer fotos de família, pega a família, pega, sabe, de repente um amigo, uma amiga que tem um perfil bacana, sabe, de repente dá para você fotografar, fazer umas fotos bacanas dessa pessoa. E você fazer de graça. Dificilmente alguém vai te dar oportunidade quando você é um amador. Né? Então você tem que se fazer aparecer. Então uma vez que isso acontece, é, as coisas elas vão fluindo, mas é uma das grandes dificuldades que muitos profissionais enfrentam, é justamente é, é essa, esse primeiro momento de você se colocar para o mercado. Ele precisa focar naquilo que realmente ele vai trabalhar ao longo da vida, dentro da fotografia. A fotografia ela é um universo assim muito grande. Então, a, a pessoa ela precisa que está começando, ela precisa focar, pelo menos ter uma direção do que, que ela realmente vai querer fazer inicialmente. Ao longo do caminho, ela, com certeza, ela vai mudar. Com certeza, assim como aconteceu comigo, como tantos outros amigos. Focar justamente é, nessa questão do olhar, é, você naquele momento você está sendo o olhar do seu cliente, porque ele não está se vendo na foto. Então, você tem que é, é, colocar aquele momento para ele de uma forma que a hora que ele vê aquelas fotos depois, ele se emocione porque a, a foto ela é uma coisa estática, ela não fala. Cabe ao fotógrafo dar esse movimento, dar essa emoção. Quando você consegue aliar essas duas coisas, né, que é jun, né, juntar movimento e emoção uma coisa que é estática, você eterniza aquele momento. Porque a fotografia é mais do que simplesmente você estar tá ali fazendo esse trabalho, é você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Então, às vezes, você pode ser o melhor fotógrafo, mas se você não estiver feliz com aquilo que você está fazendo, com certeza, às vezes, o seu trabalho ele não, ele não vai ter aquele... aquele charme que ele... sabe, quando você faz com amor, ele, ele vai ter. Eu vi que você está realizado profissionalmente é, existe um algo mais que foi justamente abrir o meu leque para parcerias então essas parcerias muitas das vezes você não tem um retorno financeiro de imediato porque é algo que você vai fazer onde não existe a questão de valores financeiros. Eu começo a doar o meu tempo em relação a como eu posso ajudar outras pessoas dentro da fotografia. Quando eu trabalhava com, é, com outras aptidões, né, como, é, eu já fui é, mecatrônico, né, então, é, não tinha essa visão, mas a fotografia ela me levou para outros horizontes, para abrir justamente os meus horizontes. E a fotografia, posso dizer que ela é mais que o, que o nosso olhar. Ela é uma abertura da visão para o mundo. Através da Worldview, eu pude ter a oportunidade né, de vivenciar algumas feiras, né? Na primeira feira foi o Wedding Brasil, olha a responsabilidade, já peguei um Wedding Brasil com uma noiva, só a Worldview tinha essa noiva, e essa noiva estava ao meu dispor lá para fazer as fotos, demonstração de produtos, né? E também é, tinha outros modelos, né? Também. E, assim, para mim foi uma experiência né, única, porque eu falei, eu não, na realidade eu não tinha né, feito experiência com né, uma modelo daquele, né, uma modelo profissional. Né? Mas eu usei de toda a minha experiência como se eu dominasse aquilo há anos. Né? Eu não tive medo. O é que eu posso dizer, assim, medo de, de me atirar. Mas confesso que eu fiz com muito medo. Mas um medo, sabe, com, com, com uma certeza de, de que eu, eu ia dar o meu melhor ali. Bom, o que eu poderia dizer para os amigos é que a Worldview, mais do que uma loja, ela posso dizer, que ela é praticamente um shopping center. Tá? E você não só vai encontrar uma loja de equipamentos audiovisual, mas você vai encontrar aqui equipamentos, porque eles são representantes Sony, Canon, Zion, né, da linha de estabilizadores. Então você consegue é, vir até aqui e, e ver uma gama de modelos de câmeras, de filmadoras e todo tipo de equipamento para produção de vídeo, audiovisual e profissionais capacitados para orientar você além de você vir aqui pessoalmente você pode fazer esse acompanhamento aí pela internet entendeu porque os equipamentos também estão disponibilizados aí na página da Worldview, né? eu não construí nada sozinho né? primeiro tive a ajuda de deus mas se não fosse esse apoio né tanto na parte de instrução sabe de orientação eu não, não chegaria aonde eu cheguei, até aqui, mas ainda não é o fim, né? Mas eu quero dizer para vocês que venham, venham aqui, porque é o lugar onde com certeza vocês vão se sentir bem, bem atendidos e bem amparados em termos de, de equipamentos, de audiovisual. É isso. Aliás, você falou uma palavra, né? peraí aí, volta... Né? Eu falei várias palavras. Né? Uma palavra: o um universo ao seu dispor dentro da fotografia.